Integrantes da Justiça Militar veem decisão de Moraes como uma afronta, publicou a jornalista Malu Gaspar em sua coluna. Na publicação, ela expôs o seguinte Decisão de Alexandre de Moraes é vista como afronta por integrantes da Justiça Militar. A determinação do ministro Alexandre de Moraes de transferir ao Supremo Tribunal Federal, o STF, os julgamentos de militares eventualmente envolvidos nos atentados que culminaram com a depredação da sede dos três poderes provocou indignação na Justiça Militar. A decisão deve fazer com que pelo menos oito apurações preliminares que estavam sendo feitas pelo Ministério Público Militar, o MPM, sejam transferidas para o Supremo, de acordo com fontes ouvidas reservadamente pela equipe da coluna. Para integrantes do Superior Tribunal Militar e do MPM, Ministério Público Militar, a decisão de Moraes é uma afronta por demonstrar que o Supremo não confia na Justiça Militar. Abre aspas. Está um clima de velório, fecha aspas, resumiu um observador. A decisão de Moraes foi uma resposta a um pedido da Polícia Federal que indicou possível participação e omissão de militares do Exército Brasileiro responsáveis pelo Gabinete de Segurança Institucional e pelo Batalhão da Guarda Presidencial. Em sua decisão, Moraes disse que cabe ao STF cuidar dos inquéritos que investigam os crimes de abolição do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, atos terroristas, ameaça e incitação ao crime. Abre aspas, a competência do Supremo Tribunal Federal não distingue servidores públicos civis ou militares, sejam das forças armadas, sejam dos estados policiais militares. A justiça militar não julga crimes de militares, mas sim crimes militares. Nenhuma das hipóteses definidoras da competência da justiça militar da União está presente nessa investigação, fecha aspas, escreveu Moraes.